Muito bem, muito bem gente, olha eu aqui de novo, é, olha eu aqui de novo, é, para mais uma videoaula, né? É, em plena segunda-feira, mas tá um calor aqui gente, vocês nem imaginam, né? Você imagina, né? Sul de Minas Gerais, calor desse jeito, não quero pensar nem nos outros lugares Deve estar tá pegando fogo, né? É, estamos trabalhando mesmo porque precisa, viu? senão, pelo amor de Deus, meu compadre Márcio Franco, você deve estar tá derretendo essas banhas tuas, né? Meu Deus do céu, lá em Piracicaba. Um abração lá para o Márcio Franco de Piracicaba e para os demais aí que vão assistir a nossa aula de hoje. né pra, na, na situação que o país está, no momento de dificuldade, já, já faz tempo que a gente está passando, é, surgiu uma novidade já há algum tempo, e agora está se tornando conhecida aí no país inteiro, né? Hoje eu vou te mostrar um aplicativo que, acho que na minha opinião, é um dos melhores e os, um, um dos mais é, eficientes aplicativos que já, que já colocaram no ar na internet. Por quê? Porque é um mercado online, onde você compra de tudo, de tudo que você pensar e a diferença de preço é enorme, gente. É, a maioria das vezes que nós compramos vem sem frete, vem gratuitamente a entrega e a diferença de preço é enorme. Por exemplo, aí uma bota que eu adquiri esses dias, esse tempo atrás, no mês de dezembro, por exemplo, é, aqui em Paraíso é R$ 170,00. Simplesmente, neste aplicativo, eu paguei R$ 48,00. É daí para cima. É tudo coisa boa, coisa de primeira... O aplicativo, a, é, a empresa que é, domina o aplicativo é muito confiável. Você pode comprar que você não vai se arrepender. Inclusive, o professor aqui já comprou acho que umas 27 vezes ou até mais. Né? É, eu vou é, mostrar para você que tem a mercadoria a caminho ainda. né é, Isso aqui vira uma febre. né Diz que depois que é a mulherada que gosta de gastar dinheiro. Mas você vê tanta coisa barata que você fica doidinho. Né? Acaba comprando mesmo. Principalmente nós que não vivemos, né? nós sobrevivemos e cada dia mais precisa das coisas, viu? Muito bem, é, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, nos ajudar, pois nós precisamos da sua ajuda. Não se esqueça que o vídeo você é interessante assistir até o final, pois senão você não entende o que realmente foi explicado e também não... Cancelar as propagandas, né? Porque as propagandas é o que paga nosso salário. Vamos lá, estou falando deste aplicativo aqui, ó. É o Shopee. É, aqui em Paraíso é conhecido como Shopee, né? Não sei se em outras áreas aí do país tem outro tipo de, de nome, mas vamos lá, vamos mostrar para você, né? Deixa eu dar um jeitinho nesse microfone, que realmente eles dão cada falhada na hora que eu estou. Virando aqui, vamos ver se ele é, não falha tanto hoje, né? Não vai deixar de falhar, mas vou fazer o que, né? É fazer o que? Até trocar assim mesmo. Deixa eu ver aqui. É, o aplicativo Shopee. Vamos abrir. É, é, aqui, ó. Eu fiz até uma capa, né? Eu fiz até uma capa é, para colocar depois no vídeo. Mas vamos abrir é, esse aplicativo lá no celular. É, nós. É, usamos um esquema aqui, é uma gambiarra que estou no computador e estou dentro do celular também. Você já viu essa? É aqui, nós dá um jeitinho para tudo, né? Olha aqui, ó, estou dentro do meu celular aqui, gente. Ó, é e gravando no computador dentro do celular. Olha que maravilha! A tecnologia hoje é, é demais, né? É demais. Eu já estou com 52 anos. É, tem hora que eu vou te falar, viu? Dá até medo desse negócio aqui, né? É, deixa eu só fazer um teste aqui. Isso, ó. Estou mexendo no celular e você está vendo aí na tela do computador. Muito bem. Shopee este aplicativo aqui, ó. Aqui no caso ele já está instalado. Ele está instalado no meu celular. Mas você encontra ele lá no Play Store do celular. Deixa eu só dar uma olhada se eu consigo mostrar para você, ó. É, consigo sim, ó. Eu estou é, é, procurando aqui o Play Store, eu vou te mostrar aqui, olha lá, você vai lá onde você, é, você baixa o WhatsApp, vai clicar evidentemente, né? vai abrir o Play Store, né? isso aí eu vou digitar lá, é, Shopee, pode ser até que é conhecido com outro, outro nome por aí, né? mas a, a gente aqui em paraíso conhece como Shopee, olha lá, já apareceu lá o íconezinho. Você vai clicar nele, no caso o meu já está instalado, então ele vai, ele vai aparecer assim, né? é, você vai, na hora que entrar esse ícone, vai pedir para você instalar. Você clica em cima e instala, pronto, é, cadastra direitinho, que é muito facinho e sem problema nenhum. Pronto, instalado, instalado aí você vai abrir ele, aqui ele já está é, aberto, né? deixa eu ver aqui que eu estou fazendo não é o Shopee ainda deixa eu dar uma olhadinha aqui eu tenho de controlar microfone tenho de controlar a tela do computador e o, e o aplicativo ao mesmo tempo pronto agora abriu ó é o meu amigo Paulinho lá de Ribeirão Preto né inclusive o Paulinho que me solicitou né é para mim dar uma explicação como é que funcionava Paulinho aquele abraço para você né Paulinho é mais do que do que o um irmão para nós né é lá da família lá de Ribeirão Preto é um pessoal que é conhecido há muito tempo. Muito bem, aqui tem um monte de coisa. Isso aqui é um hipermercado planetário. É, tem coisas até que você vai pedir, você vai receber direto da China. Eu, por exemplo, aí pedi umas mercadorias, é, pedi um óculos aí semana passada, está vindo direto da China. Vamos lá. É, mas você diz, professor, como é que eu faço aí, né? Como é que eu faço? Eu vou, vou orientar tu, né? Vou orientar tu. Vamos lá. É, vamos clicar aqui. É, bom, aqui é o meu cadastro, evidentemente, e aqui é, marca as mercadorias e as rotas, né? É, por onde elas tão, estão vindo, estão passando. Por exemplo, essas duas mercadorias aqui que está que chegando, aí está na estrada, está é, marcando aqui, ó, eu vou abrir aqui para você ver. Olha, olha aqui, por exemplo, comprei essa bermuda, né? Porque nesse tempo de calor aqui ninguém aguenta ficar o dia todo de jeans e... Essa berbuda está tá sendo enviada para mim lá da capital de São Paulo. Eu vou, eu vou clicar aqui para você ver. Olha aqui, ó, o sistema de rastreamento deles faz, a, faz o rastreamento e te fala onde está. Né? O objeto está na central é, de distribuição lá de São Paulo no momento. Né? Por exemplo, amanhã se chegar aqui na cidade de Passos, eles vão escrevendo. Quando chegar em Paraíso, eles escreve aqui e avisa que vai entregar no dia de, no dia tal, né? É, avisa certinho. Aqui tem as datas, tudo direitinho. Aqui eu explicando, é, tudo orientando certinho, né? Mas a, a, pra, praticamente a dúvida maior é, das pessoas é ah, como que eu faço para comprar, para é, comprar? Porque é muito, muito botão, muita coisa aiada, né? É, então vamos lá. Vamos, vamos ver se a gente é, consegue explicar alguma coisinha para tu, né? É, vamos lá, é, vamos achar alguma mercadoria aqui é, para ficar mais fácil para fazer, para fazer uma, uma demonstração, né? Vamos, vamos ver se eu consigo entrar aqui. É, deixa eu ver, vamos digitar aqui, é, que, que tal é, digitar camisas, camisas. Pronto, camisas masculina, vamos fazer um exemplo com camisas, no caso, né, tá aí, ó, eu achei um punhadão aqui, né, no caso, tenho um, um punhado aqui, e são, é muitas, né, muitas mesmo, o aplicativo aqui, deixa eu ver se eu só amplio um pouquinho, pois não tá, é, não tá aparecendo muito aqui, né, nós estamos interligados com o celular, é... Deixa eu só mexer no celular para você entender melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Ah, ah, sim. Aí ah, tem que controlar uma coisa e outra. tá aqui. É, por exemplo, essa, essa beleza dessa camisa aqui. ó Essa camisa aqui, camisa social masculina. Aí eu vou clicar em cima, né? Faz de conta que eu vou comprar ela, né? Está aqui, camisa social masculina, manga longa e tal, tal. Aqui você vê é, o estilo da camisa, o preço... Aqui você está vendo o preço, né? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Está vendo ali, ó. É, 2.700 que foram vendidas. Ali tem um esquema de parcelamento. Pode parcelar 6 de 10,83 sem juros no cartão, né? É, vamos subir mais um pouquinho. Você... Só que você vai ver o nome da loja que está te vendendo, no caso. Aqui a descrição da mercadoria é, é uma camisa de colarinho, é estampa lisa, é manga comprida, ocasião festa e vem lá do, do Goiás, fabricada lá em Goiás. Aqui dá detalhes do material, ó, camisa masculina, manga longas, é, slim, é, blusa, fácil de passar, pá, pá, pá, pá, pá, pá, é os detalhes. Aqui na classificação de produtos, você não pode comprar nada antes de ver a classificação de produtos aqui. Está vendo aqui? ó? É, você não pode comprar nada antes de ver isso aqui, ó, classificação de produto. Isso aqui o, o site ele exige que a pessoa faça para poder não dar calote, né? não vender porcaria para os outros. Aí você vai ver aqui, ó, por exemplo, esse aqui tem 2, 4, 5. 5 estrelas, tudo preenchido. Né? Vamos dar uma olhadinha na classificação. Né? Você é, clica ali ver tudo. Vamos aguardar abrir. Aqui são pessoas que já comprou, já recebeu a mercadoria. E praticamente ganham presentes, né? Ele ganha o presente do site na hora que deixa seu depoimento, né, depoimento de sinceridade, né, se o trem é bom, é bom, se não é, eles regaçam com a empresa aqui, é por isso que a empresa não se, não se, não se abesta em, em fazer coisa errada. Aqui, ó, muito linda, super indico, chegou muito rápido tecido bom, tal, tal, tal, esse aqui é um dos depoimentos de uma pessoa que comprou, mas vamos mais para baixo aqui, ó, Ó, camisa linda. pedi o tamanho GG, ficou ótima. Nem grande demais e nem colada no corpo. O tecido é ótimo, fresquinho e tal, tal. Essa é outra compradora. Mandou até as fotografias aqui. Você pode ver aqui, ó. Ó, você pode ver as fotografias aqui, ó, da pessoa que é, comprou e mandou aí as fotos aí da, da camisa. Aqui, ó, chegou antes do, impre, do previsto é muito boa gostei agradeço pela atenção obrigado algumas fotografias também alguns vídeos é outra pessoa aqui é gostei mas o valor não compensa tá vendo aqui isso aqui tá sendo sincero quando tem esse tipo de de comentário assim se analisa certinho se é, vale a pena comprar pois o pano não é tão legal quanto a imagem Plan é pano simples o pano é compatível com o valor é, aqui já fala que a camisa é fraca, né? Não sei. Aqui, ótima qualidade, meu marido adorou o tecido bom e vem muito rápido. É, outra aqui, ó, chegou certinho, enviou entrega rápida, dei de presente, a pessoa amou. Enfim, muitos, muitos comentários, foram é, vendidos muitas camisas aqui, no caso. Então, você tem de analisar também os comentários. Aqui foi vendido 1.200 camisas, é, 1.200, não é? Aqui tem 1.200 opinião. Deixa eu ver aqui quantas camisas foram vendidas até agora. É 2.700 Você dá uma analisada, né? É, se você vê um comentário ali, talvez que falando alguma coisa de errada, você dá uma analisada. Uma, uma empresa que vende 7.000 mil ou 2.000 mil camisas é, entre esses, essas 2.000 pessoas, é um comentário é, diferente, falando mal, é, no meio dos outros, não vai fazer muita diferença, né? Agora, se, se um monte de gente é, falando e, e lascando a porrete que, não, que o trem não presta, você já sabe, né? Você tem que sair fora e comprar outro tipo de material. Olha aqui, ó. E assim por diante, ó. Toda a mercadoria que você vê aqui, é, você tem de ver primeiro é, os, os comentários, né? Eu tô rolando aqui de volta, ó. Nós vimos os comentários, vamos voltar lá na onde tem a camisa. Tá, mas eu vou, eu vou supor agora que, pronto, eu gostei, eu vou, não vou ligar para o comentário, eu vou pedir, eu vou pedir a camisa. Então, você vai vir aqui, ó, com, compre agora, compre agora, pronto, aqui a camisa é R$65,00, é, por exemplo, eu vou querer uma, uma cor azul céu. Você vai clicar aqui, né? Aqui tem as cores que você gosta e tudo mais. Eu só estou fazendo de exemplo, né? Tá. A cor azul, céu e tal, tal. Deixa eu ver aqui qual que é o, o problema. Me parece que é o tamanho, né? Deixa, deixa eu só pegar o celular aqui que é, é melhor para ver. Tá. O tamanho. Aqui, ó. Aqui tem P, M, G GG. Por exemplo, eu vou colocar GG, né? É, não é o meu tamanho Porque meu, meu tamanho já está com quase 4G O negócio está complicado viu? E agora é, com, é, Colocamos o tamanho E a cor Compre agora tá Vamos, vamos comprar agora Aqui Está falando em 78 Por causa do frete Mais é, Log Express Deixa eu ver aqui O sistema de envio Se tem alguma Tá, aqui não tem opção, gente. É, é isso que eu ia comentar também. Eu não sou muito a favor de pedir pela transportadora, pois a transportadora demora muito, né? É a última vez que eu pedi pela transportadora que levar 50 dias para entregar é, uma mercadoria lá de São Paulo. Então, quando tem opção, quando você for comprar, você vai dar uma olhada aqui. Opções de envio. Aqui já está falando aí o nome da transportadora. Né? Então, eu vou clicar aqui em cima. É, maioria das vezes vai ter que ter aqui em cima correio e aqui a é transportadora. Quando tem correio, você clica imediatamente em cima do correio, não deixa vir pela transportadora. Não correio é 9, 10 dias no máximo. Muito bem trabalhado, o pessoal. Trabalha muito bem, né? Agora, transportadora deixa a desejar, mas assim mesmo, né? É, aqui falou da transportadora, vou colocar, né? Só para você ver como é que faz, e aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu deixo rolar mais aqui. É, tem hora que a, o, o próprio o computador não obedece. Tá, aqui aqui nós vamos solicitar é, o cupom do próprio Shopee. Você vai clicar aqui o cupom para ver se a gente abate esse frete ou não paga frete, né? Cupom. Vamos lá. É... Você clica aqui no OK, tá, agora 65, pronto, é, deixa eu ver aqui, vamos fazer o pedido né, essa camisa custa, no caso, Vamos lá, tô é, tá, tá um pouquinho lento, gente, que nós estamos interligados, né? Computador e, e e a coisa aqui, né? O computador e o é o celular, né? Por isso que está um pouquinho é, lento. Aqui, quando quando você vai instalar o, o, o aplicativo, eles pedem para você colocar o seu nome completo, o seu CPF e o seu e-mail, né? Aqui eu já tenho o e-mail da empresa, então na hora que você fez aquilo, é, que nós fizemos aqui, que vai fazer o pedido, ele vai, ele vai querer aqui que, que apenas você coloque seu nome aqui, né? É, nome completo, ó. Nome completo. Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Ah, tá. O, a forma de pagamento, gente, ó. Na hora que você fez aquilo lá, é forma de pagamento. Você está vendo aqui, método de pagamento, PIX. Ah, mas eu não quero fazer por Pixboy, né? eu quero fazer pelo é, cartão de crédito. Você clica aqui em cima. Você clica aqui em cima. Não, mas é eu até. Parece que passou desapercebido. Vamos voltar lá onde a gente estava. Vamos voltar onde a gente estava, que tem o sistema lá, né? para a gente. Pra gente é, fazer o. A forma de pagamento, certo? Vamos lá, minha conta. Vamos ver se dá para voltar agora, gente. Parece que eu acabei fazendo uma bobeira aqui, né? Deixa eu ver aqui. Modo de pagamento. Tá vendo aqui, ó? Modo de pagamento. Aí você vem aqui, você modifica. Tá vendo, ó? Aqui no, no caso nós temos apenas Pix e boleto. Eu faço pelo Pix. Se você acha melhor pelo boleto, você clica aqui em cima só. Aí confirmado. Essa empresa aqui é bem negacionista, né? Ela, podia, ela não faz nem pelo, ela não faz nem pelo cartão de crédito, né? É muito bom, muito bom. É nessa época os camaradas que quer fazer, quer quer vender ainda, viu? Desse jeito. Agora você só confirma aqui, ó. Você confirma? Tá processando, né? Tá vendo aqui ó, boleto gerado, tal, tal, tal, tal, e você copia aqui e paga lá no seu aplicativo do banco. Muito fácil né, muito fácil, eu creio que todo mundo entendeu e e assim por diante. Né? Eu por exemplo, eu comprei é, uma mercadoria no dia de ontem, comprei esse óculos e ele está aqui em preparação ainda ó, ele está em preparação, é... Na hora que eles, a gente compra, o, o, o vendedor colocou aqui, vendedor programou o seu envio é, para o dia 9 do 3, mas vem antes, viu? Vem antes aqui, eles vão mandar pelo correio, tá vendo? Ó? E tudo certinho, né? Eu já comprei aproximadamente, eu já fiz umas 20, é, umas 20 28 compras, mais ou menos, é, por baixo. E olha lá, se não já foi 30, viu gente? É, olha lá, se não foi 30, foi 30, eu comprei, é, final do ano comprei roupa, comprei calçado, é, panela e muitas outras coisas aí. Microfone, é, quer mais? Camisa, né? Enfim, fiz umas compras muito legais aí. Preço, tem muito bom preço, eu vou te mostrar aqui que tem muita mercadoria, eu só mostrei que tem uma camisa ali, né? É, mas tem muita mercadoria, olha, tem óculos, é, você que... Precisa de óculos, olha lá, ó, óculos, tem camisas, é, vamos abrir direitinho aqui para você ver o quanto de mercadoria tem isso. É, é uma, praticamente eu, é mercadoria do mundo todo, né? Relógios e tudo a um ótimo preço, que você não vai se arrepender, né? É só você baixar esse aplicativo. Aqui tem várias coisas, ó. Quanto mais você roda aqui, mais coisa tem. É um par de sapato social 24,90. Olha só isso aqui, ó. E a maioria de sapato e bota que você compra, é, vem tudo da cidade de franca. Não vem do, do, do exterior, não. Não é tudo da China, não, viu gente? Olha aqui, ó. Um par de sapato social em couro ecológico é só R$24,90. Você recebe aí na sua casa praticamente sem é, custo de frete, sem nada, né? É magnífico, magnífico, é uma economia tremenda. Eu moro aqui em sul de Minas, um lugar muito gostoso, mas o, o, o, o brabo daqui é o custo de vida, né? Então eu tenho comprado tudo por aqui, né? Olha aqui, ó, o preço de chinelo, gente, ó. Eu comprei um, um, um chi chinelo, aquele chinelo que você anda na água e não tem perigo antiderrapante. Eu comprei, e paguei 12 reais, um par de chinelo. Enquanto na nossa região aqui é, é 27, 30 reais. Uma Havaiana simples, né? Havaiana simples que você escorrega, e não quebra o focinho ainda. Olha aqui, ó. É... Chinelo de dedo sandália masculino. É muito bom, é. Esse aqui, é... Olha o preço, R$ 8,45. É mais barato ainda do que aquele que eu comprei, né? Eu... O meu eu paguei R$ reais. É um chinelo que não tem... Que não tem perigo de você escorregar na água, né? Muito bom mesmo. Enfim, uma infinidade de coisas. Você... Não enjoa de ficar mexendo nisso aqui, fazer boas compras, né? Olha só a famosa botina, né? Que tanto eu usei na minha vida. É o pessoal mais que trabalha na roça, ainda usa muito, né? Hoje a gente usa bota, mas é de outros estilos, né? Para poder andar na cidade. Olha aqui, bota, botina para serviço, sapatão, né? R$ É R$ eu, eu lembro que a última que eu comprei lá em Ribeirão Preto, paguei R$ Paguei barato ainda, né? Olha só a diferença que está isso, né? Olha aqui, ó, kit três calças masculinas jeans 95,99. Você vai comprar uma calça, é, por exemplo, numa cidade grande. Aqui, aqui, por exemplo, uma calça você não vai pagar menos de R$ reais. Uma calça simples para trabalho e é, é assim por diante, né, gente? Eu espero que eu tenha ajudado você. Eu vou colocar o link para você baixar esse Shopee, Logo, logo embaixo no rodapé desse vídeo, né? Deixa aí a sua inscrição, né se inscreva, é, deixa aí o seu like e que Deus abençoe a sua vida e ótimas compras para você. Espero que você seja feliz fazendo compras aqui nesse aplicativo, tá bom? Aquele abraço!